Você que é professor, coordenador pedagógico, diretor de escola ou até mesmo você que é estudante de pedagogia. Eu quero saber se você já vivenciou alguma situação de violência na escola, seja de aluno para professor ou entre os próprios alunos. Aqui em Londrina, no Paraná, existe um movimento que trabalha para desenvolver a cultura de paz e não violência. Várias ações que esse movimento realiza estão atreladas às escolas e à prática dos professores. Nessa sessão do Divã Pedagógico, vamos falar com um especialista da cultura de paz, que vai trazer algumas dicas para ajudar você, professor, no dia a dia da educação infantil. Senta no Divã, você é nosso convidado! Antes de apresentar o nosso especialista de hoje, eu quero te convidar para se inscrever agora no canal e já ativar o sininho de notificações, para que o YouTube te notifique sempre que tivermos novidades por aqui. Eu também quero te convidar para você votar na nossa enquete, clicando nesse botãozinho branco aqui no cantinho superior da tela. Você também pode participar da enquete na nossa comunidade aqui no YouTube. Aqui em Londrina. O movimento pela paz e não violência é conhecido como Londrina Paseando. E para contar essa história, o nosso convidado de hoje é o pequeno Luiz Gustavo, que é conhecido como Gugu. Ele tem 7 anos de idade e está no terceiro ano do ensino fundamental. Você deve estar se perguntando, mas ele é um especialista? Sim, ele é. Deixa eu te explicar. Além de ser youtuber no canal Se Liga no Gugu, ele é digital influencer, apresentador de programa no Face TV da RTV, todas as segundas às 14 horas. E o detalhe mais importante é que essa ferinha é o embaixador Mirim da Paz. Olha só que legal! Gugu, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o meu convite, seja muito bem-vindo. Eu que estou feliz de estar aqui. Google conta pra gente como começou o seu trabalho no Londrina Paziano nesse movimento tão bacana que existe aqui em Londrina. Eu queria ter um canal muito, muito mesmo, não é? E daí eu consegui, a minha mãe, ela participou do Compase do Londrina Paziano. daí eu fui com ela. Daí eu... daí eu entendi que era isso que eu queria falar no meu canal, a importância da paz, a de não violência. Gugu, e o que levou você a receber esse título tão importante de Embaixador Mirim da Paz? É que eu sou o voluntário Mirim da Paz mais jovem e eu acompanho todos os eventos do Compaz, não é? O último evento que eu fui foi de algumas lojas que não estão vendendo arma para ganhar o seu Arma Não É Brinquedo. Que história interessante, Gugu! Inclusive, se nós pensarmos que o menino desde tão pequeno se interessa por questões que envolvem a construção da cultura de paz na sua comunidade, é algo que chama a atenção e dá muito orgulho. O Londrina Paseando realiza diversas ações engajadas com escolas municipais, estaduais e também as particulares, na luta pela não violência. O movimento possui vários gibis que podem ser utilizados como recursos pedagógicos pelos professores e um livro que foi produzido em conjunto com alunos, pais e professores. Gugu, fala pra gente um pouquinho sobre esses materiais. Primeiro, a gente tem aqui que é o Gibi. Ele fala de uma história que dois menininhos estavam assistindo uma luta. Isso ia causar uma violência pra eles e eles podiam brigar, não é? Certo. E daí chegou uma pessoa e falou que eles não podiam assistir aquilo que eles podiam estar estar causando a violência, não é? E ele ensinou para eles que eles devem se divertir, brincar, não brigar, não é? Certo, que legal! E o que mais que tem de material? Ah, e também nós temos o livro do Londrina passeando. Agora em 2019 está lançando o 17º livro do Londrina passeando. Que falam da paz. Que legal. E eu tô vendo que esse livro, ele é fundamentado nos 17 jeitos de mudar o mundo. Isso é muito bacana, hein, Gugu. É verdade. E também as escolas que quiserem aparecer no 17º livro podem aparecer. É muito fácil, é só elas mandarem pro Compaz algum texto de algum professor ou de algum aluno ou um desenho. Ah, no site do Compaz tem todo o regulamento de como participar. Aham. Uh -huh. Outra prática bem bacana do movimento é o projeto Embaixadores da Paz, que teve uma edição que aconteceu recentemente e contou com a participação de professores e crianças de várias escolas. Vamos conferir alguns momentos. Pra gente, Google, como que é a dinâmica desse movimento Embaixadores da Paz e como que a cultura de paz é trabalhada com as crianças? Cada escola fez um concurso do Com Paz. Quem ganhasse, quem tivesse o desenho mais criativo e o texto mais falando da paz ia ganhar um prêmio de ser Embaixador da Paz e também ia ganhar um prêmio de um dia de lazer. Que legal, Gugu! Então, as crianças foram envolvidas nessa atividade e aqueles que se destacaram ganharam o um prêmio de Embaixador da Paz, além de se divertir com os amigos. Mas explica pra gente qual que é a tarefa que o Embaixador da Paz de cada escola ganha. Ah, ele também tem que ensinar aos outros colegas a impor a cultura da paz. E ele faz isso ensinando que práticas para os amigos? Ah, de não brigar! a de não violência, que não pode brigar, não é? respeitada um aos outros. Uma coisa que me chama muita atenção é o fato de todo o trabalho do Movimento Londrina Paziano ser pautado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU e em diversos manifestos e documentos da Unesco que envolvem as questões de cultura e educação para a paz. Um exemplo disso são os jogos que fazem parte do movimento. Tem jogo de dado, diário virtual, jogo da memória, além de um jogo de tabuleiro incrível que leva o nome de Trilha da Paz e que tem como propósito destacar a importância do círculo de construção de paz nas escolas. Fala pra nós um pouquinho, Gugu, sobre a Trilha da Paz, como que funciona esse jogo, quais as peças que fazem parte? Sim, claro, a Trilha da Paz é um jogo bem divertido com o tema da paz que é um jogo bem legal, que fala da paz e também a gente tem o dadinho que tem algumas frases falando da paz, pode ver aí. Ah, que legal, então esse jogo que você mostrou é um tabuleiro, né segura ele aí para o pessoal ver, então é um tabuleiro, que fala da paz e ele tem várias orientações para as crianças. Uhum. E esse dadinho direciona o que, que é para fazer, é isso? Uhum. Então vamos ver aqui, ó. o primeiro é respeitar a vida, depois nós temos aqui rejeitar a violência, o terceiro ser generoso, ouvir para compreender, cadê aqui? Ó? O quinto preservar o planeta e o sexto redescobrir a solidariedade. São ações muito importantes, é em Gugu? Verdade. E também nós temos seis personagens que falam da paz. Os nomes deles. Primeiro, nós temos o Juntos. Olha o Juntos, Jones, que legal. Que legal. Ele tem uma carinha muito simpática, né? Aham. E também a gente tem o Duvidoso. E duvidoso. esse carinha deve ser o encrenqueiro do jogo, hein? Ah, deve ser. E, e tá? também aqui tem o seu pacífico. Que bonitinho, olha que senhorzinho mais simpático. Eu não mostrei o Eduvidoso, né? Deixa eu mostrar para vocês. E também a gente tem esse aqui que é o Eupasiano. Eupasiano? É. Nossa, o nome dele tem tudo a ver com a paz, hein, Gugu? É. E também aqui, que é o mais que eu gosto, que é o aventureiro. Ele deve ser bem aventureiro, não é? Ah, eu tô achando mesmo que ele combina com você. <risos> olha só que bacana. Também nós temos uma menininha aqui, que é Justina. Ela deve gostar de justiça, não é? Carinha de justiceira, olha só. Então esses são os seis personagens do jogo, Gugu. É, esses são os... Seis personagens desse jogo. Seis personagens, isso quer dizer que são seis participantes ou podem jogar menos ou mais pessoas? Ah, e daí que você quiser jogar menos pessoas, você pode... Se você quiser jogar mais com mais pessoas, você pode inventar alguns personagens também. Ah, que bacana! E não é porque nós estamos contando sobre o um movimento que é londrinense que escolas, professores e alunos de outras cidades e estados não possam se beneficiar dessas ações. Existem inclusive ações mundiais focadas na disseminação da cultura de paz. No site do Londrina Paseando, que é o londrinapaseando.org.br, estão todas as informações. Tanto o livro que eu comentei com vocês no início dessa sessão e que o Google mostrou um pouquinho pra gente, quanto os gibis e também os jogos, estão todos disponíveis para download. É possível baixar o app dos jogos gratuitamente na versão online, e alguns também na versão impressa. Gugu, o que você achou dessa ideia de ter os jogos na versão online para que as crianças e os professores possam baixar? Ah, é uma ideia muito boa, né? Para aquelas crianças que só ficam mexendo no celular, ficam assistindo no YouTube vídeos de violência, joguinho de violência, não é? E esse jogo é muito bom para essas pessoas que ficam jogando joguinho de violência no celular, jogarem a trilha da paz no celular, isso é muito bom para as crianças que ficam só no celular. E também é um material muito importante que os professores podem baixar e mostrar para os seus alunos. Realmente, Google muitos professores já utilizam esse jogo e estão fazendo a diferença por aí, não é mesmo? Uhum. Muitas escolas já foram impactadas por esse movimento e pela cultura da paz. E uma coisa que eu achei bem legal é que além de ter a versão online dos jogos, no site tem a explicação de como jogar e vários exemplos de ações que podem ser realizadas em prol da luta contra a violência nas escolas, que com toda certeza reflete na vida das crianças e contribui para a formação de pessoas de bem, que buscam e vivem a paz. E os professores têm um papel fundamental nesse trabalho. Gugu, e o que você acha de agora? Eu convidar o meu filho, que também se chama Gustavo... Para participar com, com a gente aqui da sessão e você ensinar pra mim e pra ele como que joga esse jogo tão bacana que é a Trilha da Paz. Claro! Vai ser muito divertido! Então vamos lá? Vamos lá! E aí, como é que joga, Gugu? Explica pra gente. Então, como a gente tem aqui os personagens, então... Pode escolher primeiro, Gustavo. Eu quero... Tá e como? você? Eu quero a Justina. A Justina? Ela é a única menina, ah. a única menina. eu quero o um Aventureiro. Ah, tá bem que você falou que é o teu favorito, né? Então o, Gustavo verdade, ficou... o nome dele não é, ave... ah, não é Aventureiro. É? O Gustavo ficou com eu, Paziano, eu com a Justina e você com o Aventureiro. Vamos Bom, lá. Então, três ali, né? Então, tem o um dado ali. você Gustavo, você quer jogar com o dado grande ou com o dado pequeno? Vamos com um, o pequeno? Tá bom. Então vamos colocar aqui no começo. Põe a Justina lá para mim. Então, quem vai começar? Vamos de mené para amanhã? Tá bom. Então vai. Três. Então o que, que tem que fazer? Caiu três, o que, que tem que fazer, ah, Gol? Eu tenho que vir até aqui. Vai. Andar três casas? É. E aí o que, que tem que fazer? Tem que aqui ler? Tenho... Você sabia que... Fasear é um verbo, é verbo e ação, assim, você já paseou hoje, vá para ponto 5. Então, se você já paseou hoje, é para você ir para o ponto 5. Você é. já paseou hoje, Igor? Já fez alguma coisa de paz hoje? Sim. Sim? Então pode ir, vai para o 5. Então, olha aqui, então... Aqui tem os números, não é? Então, aqui tem números que tem que colocar aqui. Muito bem. Leia o princípio 3. Do, Do manifesto 2000 para seus parceiros neste caminho. Então, então os o... princípios são esses, essas frases aqui que falam... É? Até então, os seis. É, Isso. Eu tenho seis personagens. Isso. Foram é, famosos que fizeram? É, famosos que gostam bastante da paz. Ah, que então, legal. Então aqui eu vou ler o princípio 3. Compartilhe o meu tempo e meus recursos materiais, e um espírito de generosidade. Generosidade. Visando ou da. Exclusão da exclu... Injustiça e da a... Operação. Operação Política e econômica. econômica. Econômica. Então, ó, vamos ver aqui, ó, compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito de generosidade, né, visando a não exclusão, a injustiça e a opressão da política Aham. econômica. Então... Legal! Agora é vez de quem? Do Gustavo, coloca lá ó que a sua pecinha saiu do lugar Aqui no Ênfase Educacional, além do canal que está chegando a 6 milhões de minutos assistidos, nós ofertamos mais de 25 cursos de capacitação para estudantes de pedagogia e para profissionais da educação infantil. Gugu, nós temos alunos em todos os estados brasileiros e eu fiquei muito feliz de receber você aqui para compartilhar com todos eles essa iniciativa do Movimento Londrina Paziano mostrar algumas formas de trabalhar a construção da cultura de paz nas escolas e também por você ter contado para a nossa audiência um pouquinho desse importante papel que você realiza como embaixador mirim da paz. Eu agradeço a sua participação, Gugu, aqui no nosso divã pedagógico. Eu estou muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho. E quero pedir, Gugu, para você deixar uma mensagem final para todos os professores desse Brasil afora que estão nos assistindo aqui pelo canal. Professor! Você é uma das pessoas mais importantes para ensinar dos seus alunos a importância da paz. Então eu conto com você, vai lá no site Londrina Pazeando e abaixe os jogos, não é? E mostre para os seus alunos. Um beijo para vocês professores. Eu também quero agradecer a participação do meu filho Gustavo, que fez 10 anos no último dia 31 de maio e te contar, Google, que ele também tem um canal no YouTube que chama Le Gustavo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo. E aqui vai uma pergunta para você responder nos comentários. Quais as práticas que você realiza ou já realizou para desenvolver uma cultura de paz e não violência junto com os seus alunos? Conta pra gente a sua experiência e não perca a próxima sessão do Divã Pedagógico. Vou deixar disponível na descrição desse vídeo os links de contato do Movimento Paziano Londrina e também as redes sociais do nosso convidado super especial de hoje, o Gugu. Também vou deixar na descrição o link do canal Lê Gustavo, todos os links dos contatos e dos cursos do Enfase Educacional e também das nossas redes sociais, para que você possa acompanhar todas as novidades. Obrigada por confiar em nosso divã pedagógico e acompanhar os nossos conteúdos. Até a próxima sessão. Tchau, tchau!